O artigo 4º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece o princípio da proteção integral, que é um dos fundamentos da lei.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 Esse artigo é muito importante porque estabelece que todas as pessoas e instituições têm o dever de proteger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, em todos os aspectos de suas vidas. Isso significa que não é apenas responsabilidade da família ou do poder público cuidar das crianças e dos adolescentes, mas sim de toda a sociedade. O princípio da proteção integral é um avanço importante em relação à antiga doutrina da situação irregular, que prevalecia antes da criação do ECA. Essa doutrina considerava que as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade eram infratores ou delinquentes, e não vítimas de violência e negligência. Com o ECA, a perspectiva mudou e passou-se a considerar que todas as crianças e adolescentes têm direitos e merecem proteção integral, independentemente de sua situação social ou familiar. Assim, o artigo 4º do ECA é fundamental para garantir que as crianças